MEGA! Desde quando consigo me lembrar, eu estive vivendo aqui nesta ilha escura. Sempre guardando a Esmeralda Mestre de qualquer coisa que possa ameaçá-la. Eu não sei porque foi me dado esse trabalho, porque é meu destino. Destinado a ficar aqui, para sempre. Hã? Quem é você? Mas o que? Ah não, tá começando a acontecer! Sem o poder da Esmeralda Mestra! Essa ilha irá cair no oceano! Esmeralda do Caos capturada! O que vocês veem aqui é o que estou no centro de Metrópolis, depois de uma explosão gigantesca engolir a cidade. Logo antes da explosão acontecer, uma denúncia feita em uma joalheria dizia ter visto um monstro semelhante a um ouriço que roubou uma esmeralda do caos e fugiu quebrando a loja. Momentos depois, uma luz vermelha desceu do céu e a cidade foi demolida. O repórter confirma que esse ser não é Sonic, o Ouriço para as pessoas não se enganarem pela segunda vez. O ouriço misterioso foi visto pela última vez indo para a Ilha do Sul em direção à costa da Ilha do Sul. O presidente acaba de anunciar que uma força-tarefa está à procura de nosso amado herói Sonic, o Ouriço. Sonic, por que esse nome me incomoda tanto? Ei, esse não é... Sonic! Opa Teus! Faz tempo que eu não te vejo! VAMOS LÁ! Eu posso sentir que as esmeraldas estão aqui em algum lugar. As esmeraldas! Isso! Hã? O que foi? Estou sentindo uma energia estranha... É aquela criatura de novo! A mesma que vi na minha ilha! Ele me poupou o trabalho de procurá-lo! Agora não escapa! Eu mesmo irei me carregar dele! Ele é resistente. <risos> ah, eu só estou me aquecendo. <risos> Vamos ver do que você é capaz. <risos> <risos> Que patético! Agora você... Começou, isso é rápido! Controle do caos. Ele pode usar o controle do caos. Ah! Ah! Não! <risos> o que? Por que demorou tanto? Não, eu não vim para salvar você. Eu vim pelas esmeraldas do caos. Então é você que está por trás disso tudo, não é? Quem é você? Você não sabe com que está se metendo. Eu sou a forma de vida suprema. Droga! Já se preparou pra admitir sua derrota? Legal! Ele só pode estar tá brincando! Hum. Essa é a forma de vida suprema! Ha. Certo, agora o golpe fatal! Ah. a ah, SUA hum? Deus, Ah, DEUS! SONIC! Oh! Oh! NÃO! Knuckles... Shadow... DEUS... Você já me fez perder tempo demais, Sonic! Ah. O que é isso? Isso não é o que eu esperava. Sim. Foi impossível. Oh! Oh! Quase 2, Dueto Vingativo. Ah? Ah? ah, sim, Super Sonic, eu me lembro. Você realmente acha que sua super forma pode me deter? Então você é mais patético do que eu pensava. É. sonic pinball de calvo. nada é mal nada é mal mesmo o que eu vou te inferno! Oh, hora de cair fora! que é isso? Eu te avisei não? É só forma de vida suprema, Shadow! É Parece que esse é pra mim! Super Shadow? Que redundante! Hum, você não tem ideia contra quem está! Controle do caos! Já chega! É. Te peguei! Eu nem estava tentando... Esse é o Poder Supremo! Yeah! 200 Anéis! Hehe! O quê? Falando sobre gigantesco ah! Você vai direto pro inferno Lançar Look out! Agora é hora de levar a sério ou calma! Ficando sério, não? Qual é? Isso não é nada! Ele não desiste, não é? Ei! Hey, e se nós usarmos o ataque da velocidade da luz? Você não cansa de me surpreender? E Não devemos ir? Explosão! Aconteceu! Não consigo acompanhar os movimentos deles! Cheque minha velocidade agora! Apenas veja isso! Muito fácil! Aqui vamos nós! Onde estou? Tails! Knuckles. Esse é o espírito Tails! Ali! É o Sonic! Legal! Sonic! Beleza! Você já era. Por Perfeito como sempre! Ele se foi! SONIC! Tails? Knuckles? <tose> hmm. <tose> O que? O que mais falta? E agora o que faremos? Temos que pegá-lo, não importa o que, certo? Ok, então. Vamos ficar prontos para isso. Vamos mostrar esse monstro verdadeiro poder do controle do caos. Ok. Estou preparado! Fase 3. Ilha Finally. Ilha dos Anjos. Que lugar pacífico! Sem tempo para bagunçar. Sonic! Nablu! Vocês estão atrasados. Eu já tenho as esmeraldas no altar. E com elas, acabarei com este planeta. EU SOU PURO CAOS! Cada vez que esse planeta patético usou as esmeraldas de maneira errada, fui ganhando forma. Até que foi demais para as esmeraldas. Com elas, vou além da supremacia de um deus. Caos perfeito não é nada comparado a mim. Sonic, Shadow, tudo e todos que vocês conhecem estão chegando ao fim. CONTEMPLEM O PODER DO CAOS! Minha transformação está completa. Pelos últimos momentos de suas vidas, refiram-se a mim como Naso Perfeito. Eu te vi bastante. Quem você pensa que é, afinal de contas? Ei, hey, qual é agora? Não faça isso, Sonic. Você é meu. O quê? Você vai pagar por isso. <risos> Sua fraqueza me enoja! Controle do caos! Isso já foi longe demais. Explosão do caos. Droga, mas quem é você? A forma de vida suprema.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 Hum. Mas o que? Ah não, tá começando a acontecer! Sem o poder da Esmeralda Mestra! Essa ilítera irá cair no oceano! Esmeralda do caos capturada qualquer truque que quiser Só vai adiar a destruição do universo Fácil demais Isso, Isso é, é impossível possível. mais difíceis de matar do que eu pensei não sei como usaram o truque da unificação com o controle do caos foi impressionante <risos> mas me diga Hiper quantos anéis você tem após esta pequena transformação? <risos> Eu também admiro sua habilidade de transformar esmeraldas do caos em super esmeraldas. Algo que nem eu posso fazer. Mas isso também funciona ao meu favor. Agora eu posso absorver a nova reserva de energia negativa. É... Entendam isso. Sheddick, Tails, Knuckles, todos vocês combinados não podem se comparar com o tanto de energia que agora eu possuo. Mesmo que você sempre tenha sido mais rápido do que eu, Sheddick, sua velocidade não significará nada quando eu destruir este planeta. Agora, antes de tudo na Terra ser obliterado, vou deixá-lo com minha explicação final. Veja, sendo nascido da energia negativa do caos me faz naturalmente inclinado para obter quanto poder possível. Com o tempo eu vou ter mais energia do que qualquer estrela, qualquer universo. Mas há uma entidade que eu nunca serei capaz de superar. Isso mesmo, Knuckles. Sua preciosa esmeralda mestre. Uma fonte de energia infinita criada pelos próprios deuses. Não importa o quanto de energia eu absorva, nunca serei capaz de alcançar um nível de infinidade. Então, a única solução é detonar o planeta, que em troca iria despedaçar a Esmeralda Mestre em milhares de pedaços, despachando-os através da galáxia, junto com o seu poder, fazendo o impossível de restaurar. Não aceitarei eterna subordinação para aquela pedra! Sem chance. Você já está me irritando, Shadik. Vamos ver quantos anéis você tem pra parar isso. Seguimos? O que é aquilo? Shadik! Hum. Controle do caos! O que? Eu ainda, eu ainda viu Aquelas, Aquelas miradas foram mais úteis, úteis do, que do que eu pensei! Droga! Acho que vou tentar destruir a, a terra, terra nova novamente! novamente. Mais Mas o quê? O quê? Ah! Ah! Ah! Não! Isso, isso, não, isso pode não pode estar pode acontecendo! Já chega! Não! Você não você pode fazer, fazer isso! isso. Ah! estava salva mais uma vez, porque os heróis dela sempre vão estar lá para defendê-lo. FIM Ha <laughs> ha!